Não podemos. É assim. Chegamos aqui. É como se costuma dizer, mestre Andeloi. Como é que o irmão se chama? Fábio Kinguera. Fábio Kinguera, bem-vindo meu irmão. Bruno King, Fábio Kinguera e aí o, o meu irmão, o mestre. É, é, como é que eu vou dizer? Como é que eu digo mais, meu? É muito bem, muito bem. <risos> dois, dois. É, só para dizer já para não roubar muito tempo. Uh -huh. é, boa tarde pessoal. Eu quero que vocês dizem assim: lamba hoje, lamba amanhã! Lamba hoje, lamba amanhã! Ok, nós viemos aqui mostrar a homenagem do Naná. Não vamos demorar. Bruno King, começa a soltar. Eu quero ver todo mundo assim, ti! É com vocês! Tá aí, bora, música! Bora! do Ano Negro! todo mundo assim. É quero fé, quero ver. Quero ver todo mundo assim. É quero fé, quero ver. Quero ver todo mundo assim. É quero fé, quero ver. Andamento do nana. Fica tempo, mana. Dança de tipo nana. Faz tipo nana. Andamento do nana. Fica tentuma. Tipo Dança tipo nana. Faz tipur nana. Minhas palavras já não bastam para exprimir o que foste pra mim. Já tivemos momentos bons, também tivemos momentos ruins. E só também da mesma semente. Eu te imaginei eternamente. Mas sei é que ninguém vive para sempre. Esquecem, vai ser ter do Estado. Os ambas tão tá fortes e firmes. Para dar sequência a novo legal Estamos tristes com a tua partida. E então, Deus a pessoa, a tua família de uma maneira Andamento do naná, fica tipo naná Dança tipo naná, faz tipo naná Andamento do naná, fica tipo naná Dança tipo naná, faz tipo naná tropa é. é cabelo, o futuro tem o torcelo A patita foi um pesadelo, Se a milha chora, o banhão te chora sim, sim, Diz esta história Quero ver todo mundo assim é aqui. Quero ver, quero ver. Quero ver todo mundo assim é aqui. Quero ver, quero ver. Quero ver todo mundo assim é Quero ver, quero ver. Mandamento do um naná, fica tipo naná. Dança tipo naná, faz tipo naná. Mandamento do um naná, fica tipo naná. Dança tipo naná, faz tipo naná. Sangue, sangue, cantiga desde outubro. O Sanjo cantava. Jogava sem telete Mas mandou o duro desse jeito Subestimamos os teus ideais Verão conta que era você No momento do teu funeral No dia 22 em novembro jamais enterraram mais um membro Manda cumprimento ou amizade Se diz que aqui sofrem com saudade Me deu o outro e vem no jornais Tua cara é nas redes sociais Com a descrição diz Sem você eu sou música, sem coro Sem você eu oh, entro choro Volta pra mina, não imploro Volta pra mina, não imploro uh -huh. Quero ver todo mundo Tipo nana. andamento do naná, fica tipo nana. Dança tipo nana, faz tipo nana. Ah, para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Chef Anelou, Fábio Guingueira, Pois é, tu naná, puto Mirelson, Mário Monamento.